Bom dia, finalmente obrigada pelo convite, parabéns pelo evento, prazer estar aqui. É, bom, eu, eu sou, uma Isabela, nome é Isabel, sou a Isabel, sou Souza Silva Souza Silva Souza sou engenheira de Formação pelo Souza Silva Souza Silva Souza Silva e o meu primeiro é, não sei vocês, mas eu, na engenharia e até na minha escola, nunca tive contato com é, conceitos de escola austríaco de faria, porque, sei lá, de Marx, mas é de Mises ninguém fala, né? Então, é, quando eu entrei para o Instituto de Formação de Níveis, e eles têm um viés de formação muito forte, eu comecei a ter esse contato com o novo Mundo, né? E, e tem um, um viés muito forte de formação, a gente passa por um ciclo de formação, de leitura de livros, geração de conteúdo, é, e, e nesse ponto, bom, né, abre os olhos, é né, um, um, um assunto é, Ano passado, a gente, eu estava na diretoria do IFL, em São Paulo, e a gente falou assim: ah, beleza, aqui a gente fica, a gente se encontra semanalmente para discutir assuntos de empreendedorismo, liberdade, economia. Mas o que a gente faz na prática, né, pra, pra impactar as pessoas? Não temos um grupo de pessoas aqui concordando e concordar, todo mundo falando todo mundo concorda. Mas o que a gente faz na prática, né, na, na, pra impactar a sociedade? A gente abre uma diretoria de projetos lá. É, um dos projetos que a gente tem é, é o de Seu carro tem que imposto, mais 50%. Quanto que a cerveja que você toma, o gerente que você toma, você toma. Então é, a gente faz essa, essa ação todo ano para mostrar e conscientizar esse impacto. Outra, outra frente que a gente tem é, é o Austrico, que é uma revista de quadrinhos com temas da escola Austrico de economia também. Por quê? É, como que a gente antecipa esse tipo de discussão na vida da pessoa, né? Pra não chega chegar como eu, com 20 e tantos anos, para aprender conceitos que deveriam ser básicos, né? Então, a gente tenta é, atingir um público que normalmente, naturalmente, não é, não é atingido. É, e uma terceira frente que eu acho muito legal também é... é com o objetivo de atingir jovens. Então, assim, você tem o dia de liberdade de nós, que é teoricamente atingir adultos, você tem o all-stream, que atinge crianças, e aí a gente tem a aula livre que visa pegar esse, esse, essa meiuca aí, né, da trajetória da, da pessoa, que é uma aula livre. E é, a gente vai em escolas da rede pública, levando conselhos também que, que eles não é, é, aprendem normalmente na grade curricular de uma, de uma escola, do um MEC a gente leva temas de empreendedorismo, de verdade, eh, economia, e, e aí até tem um exemplo bem emblemático eh, que eu gosto de comentar, que uma das aulas livres que a gente fez da Unibis, eh, o tema era dinâmica de formação de preço e inflação, até o Hélio estava eh, conduzindo aí esse dia o tema. E aí é o que a gente fez? A gente dividiu basicamente uma turma entre dois grandes grupos, né, a, o grupo A e o grupo B, Dentro do, do grupo A e do grupo B, tiveram pessoas que receberam produtos, né, bolinha de bruxo lá, e o outro grupo recebia dinheiro, né, valor monetário, independente de ser real ou uma moeda já pré-existente. E, e o objetivo de cada um era, era, era fazer trocas voluntárias, é, sem, sem nenhuma pré-definição. E aí a gente deixou a dinâmica rolando e a gente depois de, sei ah, lá, minutos, é, né, como é de esperar, alcançou-se um equilíbrio ali de preço né, monetário entre as trocas voluntárias. Aí sei lá, no grupo A era 2,5 dinheiros para produtos e no grupo B, 3 três três dinheiros para produtos. E aí a gente deixou continuando isso, mas quando atingiu aquele platô ali de, de valor, a gente começou no grupo B a injetar dinheiro discretamente uma pessoa da, da organização e ia colocando dinheiro, entregando assim para um e para outro. E o que é desesperar? Né? acho que todo mundo aqui imagina, o, o, o equilíbrio de, de valor dessas trocas voluntárias subiu, claro. Então, no grupo B, no grupo B saiu de três dinheiros para um produto, para uma bolinha, subiu para seis. Né? Então, e aí, bom, quando atingiu um novo plano, a gente encerrou a dinâmica, e aí depois o né, Elio ia trazer lá na parte é, mais acadêmica, teórica, do que, que aconteceu ali, né? o que isso tudo significou. Mas antes disso, a gente abriu para os jovens, é, se colocarem, o que eles entenderam, o que, que rolou aqui e tal, e aí entre várias dinâmicas, um dia, várias, várias perguntas, uma me a mão e falou assim, sabe o que eu não entendo? Por que que se o, se o governo, o presidente, que é eles estão unificando, né, o presidente, se o presidente ele, ele tem poder, ele tem possibilidade de imprimir mais dinheiro e, e entregar para a gente, por que, que ele não faz isso e eu continuo pobre? Nós todos aqui continuam pobre, a gente estava falando de jovens de, de, de rede pública. E aí, naquele momento, me deu, me deu um Estado e falei assim, gente, eu acho que assim, aqui, imagino que 90% da, das pessoas que estão aqui imaginam o erro é, conceitual da pergunta dele, né? E Eu também, e todo mundo aqui. Mas, é, mas assim, aquilo ali me deu um Estado, eu falei, gente, por mais que hoje em dia a discussão liberal esteja no estágio que está, fóruns existem como esse, a gente faz o fórum da Liberdade de São Paulo, o IE faz, e, e, e temos a equipe econômica, talvez, historicamente mais é, é, promissora da, da história do país, a gente não pode perder em mente que aquele, aquele mindset, que aquele menino ali, aquilo ali é realidade no Brasil, aquilo ali é realidade do país inteiro. E isso aqui que a gente está fazendo ainda é muito exceção, é muito minoria. Então, quando, quando aquele menino me fez aquela pergunta, eu falei assim, putz, é, legal, a gente já andou de, pra caramba, é, olha o momento que a gente está, olha o ministro que a gente tem da economia, é, que legal, que vitória, mas é, a gente precisa se mais que ainda não é a realidade esmagadora. E, e, e o que aquele menino me perguntou, é representa o que ele pensa, o que o pai dele pensa, o que a mãe, que os vizinhos, que os amigos, que é a calçada inteira, e que é o Brasil inteiro. Então, por isso que foi super emblemático para mim, não sei se ele se marcou ela, é, então falou uma coisa, a gente mudou bastante, legal, mas ainda falta muito a, a, a andar e, e, e, e a importância que isso daqui tem e, e que a gente precisa aumentar mais ainda e não relaxar, não ficar, curtindo. a gente tem Paulo uh, Paulo não, calma, gente, a gente não tem muita coisa, a luta ainda é muito desafiadora. É, é, é, é, é, por isso que eu acho importante é, é, iniciativas como essa, do IFL e de outros, né, da Rede de Verdade, todos os institutos que fazem parte da Rede de Verdade, todos os canais de comunicação que vocês criam entre si é, e na, na, nas pequenas comunidades a quais vocês fazem parte. Mas a gente sempre tem em mente que assim, o jogo ainda não está ganho, a guerra não está ganha. Né? Então, isso é, é interessante. E aí, bom, continuando a, a, a minha linha aqui de trajetória, em um dos jantares que eu tive, que eu fui do IFL, inclusive com o também palestrante, acho que isso é um, isso é um ponto comum de, de toda a história. É, eu conheci o Thales Gomes, que é, foi também convidado do Érico, são é, bons amigos. E aí, a gente conversando, ele me apresentou o projeto da Simu, é, eu achei que fez sentido, ele também é, libertário de carteirinha, não sei quem teve a oportunidade de, de ver falar aqui ontem, é, e a gente se identificou bastante e é, comprei o um projeto e fui para a Simbu, né? A Simbu, para quem não conhece, é uma marketplace, de um serviços de beleza e bem-estar. Basicamente, a gente, a gente conecta profissionais que, que, que, que querem oferecer o um serviço deles a, a pessoas, clientes que queiram receber o serviço na casa, no seu trabalho. E, é, e assim, a Simbu, ela é a materialização do pensamento liberal no empreendedorismo, né? Porque é, eu permito as trocas voluntárias, né, do, do serviço entre quem quer oferecer o serviço e quer comprar, e uh, as profissionais elas são donas e protagonistas da da realidade delas, do trabalho delas. Porque eu como esse funcionário ofereço serviço de segunda a segunda, de sete da manhã às dez da noite. A profissional ela é dona do Estilo dela, de quanto tempo ela vai trabalhar. Se ela quiser trabalhar de segunda a segunda, de sete a dez, quem sou eu, como SIMU, ou como Estado, ou como entidade de classe, ou como regulamentador, para falar que ela não pode trabalhar sete dias da semana, que ela é obrigada a ter um descanso não remunerado, ou remunerado, ou por né? exemplo, assim, Quem sou eu para ditar, para colocar um teto no tanto que ela pode receber? Porque se ela quiser trabalhar de sete da manhã 7 da, às sete às dez da noite, de segunda a segunda, o que vai acontecer é que, em vez de uma manicure ganhar R$ 1.500,00, que é o que ela ganha no salão convencional, é, protegido pelas leis, as e tudo mais, ela vai sair de ganhar R$ 1.500,00 que ela ganha no, no salão pra ganhar R$ 4.500,00, R$ 5.000,00 comigo, na Simu. Então, assim, quem sou eu para dizer que ela não pode trabalhar sete dias, que ela tem que descansar? Ela prefere o dinheiro e, eventualmente, a, a que prefere trabalhar três dias na semana e é, é, ganhar um mil reais, também, assim é, O ponto é ela ter a possibilidade de escolher e de ser protagonista da vida dela. Então, isso para mim é, é, é muito forte, porque em tempos que a gente vê é, motorista de Uber entrando plano justiça querendo é, ser é, vínculo trabalhista, e tantos então órgãos querendo regulamentar, aplicativos de deslocamento, de, de pois eu vejo o tanto que isso é nocivo na prática, o que eu vejo, o tanto que isso seria nocivo, se isso desse certo, isso seria nocivo para profissional que vai parar de poder ganhar 5 mil reais, que eu mudo ela na escala social, como a partir do momento que ela ganha 5 mil reais, ela, ela, ela muda, ela só muda para marco na escala social. Eu sei o que vai ser nocivo se isso der certo. Então, é, é, eu, eu acho que isso assim, eu vivo isso, respiro isso no meu dia a dia, Nesse sentido, até num podcast que eu estou com o Mises, você é, falava até isso, né? que o, o pensamento liberal, ele não é para o rico, né? ele é para o pobre, quem se beneficia deve, deve pelo pensamento liberal é o pobre, porque o rico, ele já paga a melhor saúde que ele pode, ele já paga a melhor escola e educação que ele pode, ele viaja a hora que ele quer, Agora, o pobre, quando ele está doente, ele tem que ficar no SUS lá não sei quantos meses, porque de repente o Estado pro, pro, né, provém uma, uma saúde de qualidade para ele, porque ele não vai ter dinheiro para pagar. Então, assim, é, quem mais se beneficia normalmente é quem menos conhece, porque é aquele menino da ONIX que me pergunta por que o Estado me imprime mais dinheiro pra, e, e o Estado opta por deixar ele pobre. Por que o Estado me deixa pobre? Por que imprime mais dinheiro e me dá? Então, é, é a pessoa que mais beneficiaria com isso de um Estado que é liberal, de verdade, que vai tirar as entranhas, vai tirar a, a, a bola de febre do pé do empreendedor. porque Tirando a, a bola do pé do empreendedor, ele vai criar um doutor consulta que gera uma qualidade, um serviço de, de saúde de qualidade para pessoas mais pobres. Não precisa ser um Estado. Ele vai poder fazer um banco digital sem tarifa mensal que o pobre vai poder usar e não ter que pagar Itaú, Bravespa, etc., porque é, é, é tão protegido, tão regulamentado, que, que ele tem que pagar. Ou ele paga ou ele é bancarizado, que é o que acontece muitas, muitas vezes. Então, assim, é, quem mais beneficia do, do empreendedorismo livre, de um governo livre, é o pobre e é o que menos conhece do assunto. É, então, assim, é, porque, assim é um tempo que eu posso ficar falando mais difícil do mas vou começar a exemplo. Para outras pessoas, é, mas é isso, é um prazer falar desse assunto. É, qualquer dúvida que tiverem depois, passo a palavra. Pessoal, a gente tem também uma, uma, as considerações iniciais uh, do nosso querido Rado Melo, um grande amigo meu, pessoal do Instituto. Idade, tá? Conheci o em 2004, do Orkut, quando ele tinha 3 anos de idade, conta <risos> <Quanto> é ilegal. E <risos> ele está consistentemente defendendo, com a mesa, defendendo a liberdade, principalmente empreendendo. Então, vamos passar primeiro uh, para o Raduano dar suas considerações, depois a gente faz um bate-papo. Eu queria que a gente interagisse bastante aí, em perguntas e em comentários, tá bom? Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado à mesa. É, como ele falou, é um prazer estar aqui. Né? Realmente a gente já está juntos aí. Nós e um grupo aí, que chamavam que era Kombi Libertária. Né? Quando tudo começou, a gente não passava de 40 pessoas, 50 pessoas e a brincadeira... A maneira que tinham de debochar da gente é dizer que todo movimento liberal brasileiro cabia numa Kombi. Essa era a coisa que falavam da gente e... Não era tanto mentira, realmente nós éramos muito poucos. E é um prazer muito grande, tanto para o Hélio quanto para mim, eu tenho certeza, para todos. Os outros que estão, desde de então, ver quantas caras a gente não conhece mais. né? Então, assim, Hoje eu praticamente não conheço ninguém, proporcionalmente falando. Eu não conheço ninguém do movimento liberal. Assim, eu sou um estranho dentro do movimento liberal, um movimento, como o Hélio falou, que eram 30, 40 pessoas. E a vitória disso, a vitória do movimento liberal, eu não vou nem me ater a governo, nem me ater a Paulo Guedes, ou... Qualquer pessoa de instituição assim, que esteja em um local mais notório, vou me ater a nós, ao que nós fazemos aqui no dia a dia, vem de uma coisa que o Eli falava muito no começo, então eu pedi para ele voltar a falar sobre isso, que é essa coisa de como nós somos descentralizados, como nós não temos uma cabeça para cortar. O movimento liberal tem uma pessoa que pode ser atacada e essa, se essa pessoa for derrubada do cargo dela, ou destruída moralmente, essa pessoa vai derrubar todo o movimento, como, faço aqui um paralelo. A esquerda tinha na figura do Lula, quando o Lula caiu, quando o Lula foi preso. Todo o movimento da esquerda se desestabilizou, desde sindicatos, a organizações, a parte dos políticos. Nós, do movimento liberal, não temos isso. Nós não personificamos o nosso desejo. Nosso desejo ele é baseado em uma ideia. E quem defender essa ideia, seja João, Maria, José, nós iremos apoiar. Baseado na ideia, não baseado na pessoa. Essa é a grande força do movimento liberal, é o porquê que nós conseguimos ser usando uma terminologia do Taleb, antifrágil. é que a gente consegue prosperar apesar de apanhar de todos os lados, apesar de o governo ser contra a gente, como foi dito aqui, com muita sabedoria, as pessoas que a gente mais defende, que a gente mais percebe que nós vamos fazer o bem são contra a gente, na maioria, essa é a verdade, não entendem o que a gente fala, não entendem o nosso argumento, a faculdade é contra a gente, as instituições públicas são contra a gente, e mesmo assim a gente prosperou, mesmo assim a gente cresceu, e a gente parece, realmente, uma daninha, né? Então, assim, a gente vai se espalhando, a gente vai se entranhando nas coisas, a gente vai entrando em cada instituição, em cada faculdade, em cada movimento, em cada organização, e cada organização cumpre um papel dentro da sua ideia. Então, o que a gente está falando aqui hoje sobre empreendedorismo, que a gente tem assim, vou falar um pouco sobre a, sobre a PWR, o Tales fez uma palestra ontem genial, é justamente um, um braço dessa estrela do mar, né, como o Helio fala.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 e gigantesco, tenho certeza, para resolver quase qualquer problema que o Brasil atravessa hoje. E que ponto o Brasil, nesse, nesse caso, tem muitos problemas. Nós podemos resolver esses problemas. Agora, nos falta, com, todo, com toda a liberdade da palavra, nos falta coragem. E nos falta coragem aquelas pessoas que mais devem ter coragem, que é o jovem. Porque o jovem é aquela pessoa que, com todo o respeito do mundo, não tem muito o que perder. É a hora de tentar. Quem tem 20 anos, 22 anos, 23 anos, a hora de tentar é essa. Empreender é difícil, é. Mas, tenho certeza, não é o caminho mais difícil da vida de vocês. Porque, no fundo, no fundo vocês jovens, que a maioria tem a cidade, já estão no empreendimento, que é a vida de vocês. Vocês não têm como abrir mão de ser empreendedores da história de vocês, da vida de vocês. Isso vocês não têm como delegar. E a melhor maneira de levar isso, sem dúvida, na minha opinião, é resolver problemas. Empreendendo. Tentem. Esse é o meu convite para vocês, é o que eu tenho falado há algum tempo. Tentem. A gente tem hoje possibilidade gigantesca com a tecnologia, com a internet com tudo mais, com plataformas, de fazer tentativas enquanto não abro mão de algo. Vocês podem estudar na faculdade, estagiar e ainda à noite começar um negócio. Vocês podem trabalhar a semana toda e no final de semana começarem um o negócio. Vocês podem fazer, estudar três, quatro vezes por semana e nos outros dois, três, fazerem um o negócio. A questão, pessoalmente, entrou numa zona de conforto de que se está ocupado com algo formalmente não vale a pena não deveria fazer algo secundário, mas devem, façam. meu convite para vocês é usem a competência que vocês têm. Se coligam, se alinhem a pessoas com valores liberais, com valores libertários e juntos, juntos façam isso acontecer. Quando eu fundei a PwR, a PwR tem seis anos e meio, então foi mais ou menos no, no maio de 2013,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 Qualquer um de nós, se ele viesse aqui falar na frente para ser sócio da ISTAX, provavelmente qualquer um de nós falaria que não, regulação não vai deixar, o cartel dos TAX vai atrapalhar, o Brasil não tem tecnologia para isso, se os Estados Unidos não tem, como é que vai dar certo no Brasil? A chance de dar certo, vamos falar a verdade, era a mínima. Essa é a realidade. Agora, se não der certo, ele perdeu o quê? Se a PWR não desse certo, eu ia ficar lá batendo na porta de empresa, tentando fazer consultoria, um ano, dois anos, três anos, depois ia realmente voltar para casa e terminar a faculdade. E aí? Qual o problema nisso? Qual é o problema nisso? Na verdade, nenhum. Por que nós não fazemos? isso? Nós brasileiros temos uma coisa gigantescamente que atrapalha a gente. Nós somos um povo vaidoso demais. E a gente prefere ter a desculpa de se estar numa mesa com os amigos e dizer que não tem sucesso porque nunca tentou, do que estar numa mesa com os amigos e não ter sucesso porque ele fracassou três, quatro, cinco vezes. A questão do fracasso atormenta a gente.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 Agora a gente pega gente com 22 anos, 23 anos, que sempre com todo o respeito do mundo, querem ter final de semana. Amigo, com 22 anos, 23 anos, você não precisa dar o direito de ter mais de do dois dias de foto no mês. Tem trabalho para ser feito. Tem sua vida para ser administrada. Sua vida para ser ganha. A maior parte dessas pessoas não tem, não tem filho, não tem uma casa para bancar. Olha que maravilha. Você não tem uma casa para bancar, você não tem filho. Coloca você na situação do luxo, de que se você empreender em algo e algo é muito errado, você continua dormindo na mesma casa, comendo a mesma comida, morando no mesmo local. Olha o luxo que nós temos que tá nessa situação. E sabe o que a maioria de nós faz com isso? Nada. A maioria de nós, a maioria de nós faz com isso? Usa o final de semana para só ter lazer e prazer. Aí quando chega com 30 e poucos anos, a gente não sabe resolver nenhum problema. Porque a faculdade não vai lhe ensinar a resolver problemas. A sua família não vai lhe ensinar a resolver problemas. O colégio não vai lhe ensinar a resolver problemas. Quem vai lhe ensinar a resolver problemas é o mercado. O mercado vai lhe ensinar a resolver problemas. Quanto antes você se expor ao mercado, e se expor a resolver problemas, e quebrar a cara, e realmente levar na cara e voltar, e vir e voltar, melhor para você. Comece em cedo. Esse eu acho que é o grande conselho que a gente tem que dar para as pessoas novas. Comece em cedo. E quem começa cedo, erra cedo, consegue melhorar mais fácil, consegue ter um, uma chance de prosperidade maior. Nada do que eu estou falando aqui é certo. Se eu falar que eu tenho a, a fórmula mágica para fazer, é mentira. Como eu não tenho, como ninguém tem, como é, não tem. Mas a certeza de que se não tentar, não vai ter, é essa é a certeza. Nós somos muito jovens, o movimento liberal é um bebê dentro do Brasil, e nós precisamos de pessoas empreender. Nós precisamos de pessoas resolvendo problemas pelo meio liberal. É assim que nós vamos crescer, é assim que nós vamos nos difundir. Não abram mão de empreender. Todos eles são empreendedores. Às vezes, somos empreendedores medrosos, chegamos no final da vida, aí sim. Se é rápido, colocamos uma família em jogo, colocamos um patrimônio em jogo, perdemos tempo que não temos mais, mas até os 30 anos, até os 32 anos, sem filho, sem esposa, sem ter uma, uma, uma obrigatoriedade de, de complementar uma renda, todo mundo não é ser obrigado a ou estar sustentando muita gente ou estar arriscando muito. Essa é para ser a obrigatoriedade de todo mundo na vida. Tá bom? Vamos ver aqui o tempo para ter mais perguntas, tá? Obrigado. Eu concordo bastante com o que foi colocado aqui, eu acho que você empreender não é abrir um negócio. É. Você empreender é colocar a sua vida nos seus termos. A sua vida é o seu negócio. E isso não é uma coisa simples. Sem dúvida, quanto mais cedo você começar, melhor. Todo mundo tem habilidade de fazer o que o Radwan está é, dizendo. Mas nem tudo, todo mundo tem personalidade para isso. Nem todo mundo tem.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 e aí ele fica maluco com aquilo, resolve arriscar tudo e ir atrás daquilo, vira que nem um empregador maluco, tentando convencer todo mundo a entrar no projeto dele, porque aquilo é a coisa mais sensacional do mundo. E só tem um pouco maluco, mas é exatamente isso que todo empreendedor de sucesso faz. Nós mesmo no movimento liberal fizemos isso, no momento que não tinha nada a ver. dizer, que nós somos empreendedores de ideia também, além de empreendedor no, no mercado. Mas precisa ter essa propensão que nem todo mundo tem. Essa personalidade, então eu estou colocando só um grão de sal, nessa coisa aqui. É, agora, se você desde cedo, desde pequeno, e no caso de vocês, tem muita gente aqui que quer é, na realidade que eu estou falando, você presta atenção, pô, aquele serviço ali foi mal prestado, você presta, prestou atenção no que eu estou fazendo, pô, eu tenho uma possibilidade aqui de comprar um negócio aqui o X e vender ali por X mais Y. Se você tem a sua mente voltada para esse negócio, você já está na frente. Você já fica mais antenado como um empreendedor. Eu me lembro de muito pequeno, eu já tinha um pouquinho de habilidade, mas tinha um pessoal que era muito mais empreendedor que eu. Eu vi o cara vender, comprando coisas, já pensando, eu falei, esse cara aí vai, vai, vai longe. É, é claro que se você tem raça perseverança, você alcança é isso, você quebrou a casa, teve a coragem de ir atrás quebrou, aí foi de novo, você está arriscando, está colocando o seu negócio no jogo. Mas você precisa estar sempre com essa personalidade. Você tem que entender se tem essa personalidade. Essa personalidade de, de ter essa paixão, de perceber demandas na sociedade, como o Radon percebe, como o Thales e a Misa percebem, e vão atrás daquilo. E pode dar com né? geralmente. O Jorge Paulo, lá no lugar que eu trabalhei com ele com garantia, ele quebrou duas vezes horrendamente um antes de dar certo com um garantia na terceira vez. Quebrou por causa do back office. Meu Deus! Ele tinha lá a visão, tinha a garra, aconteceu todo mundo, achou que o negócio era só vender, mas esqueceu que tinha um troço que execução correta, de fechado, de ter contrato, que é chato pra caramba. Quando a gente pensa, hum, lá vem aquela chateação de ter que controlar os contratos, de ter que da nota fiscal, fazer a contabilidade. Se você não faz isso também, vai lá para ah, os então você aprende, mas você pode... Essas coisas, aliás, essas pequenas técnicas que eu estou falando, são coisas que aprende na escola. Não é isso que impede o empreendedorismo. O empreendedorismo, por outro lado, não se aprende na escola, porque eles são esses hábitos e valores. Que você tem que ter desde pequeno. Então, por exemplo, quem tem filho, você pode dar lá uma mesada com dois potes. Metade da mesada vai para o pote que pode usar, metade vai para o pote para investir. Aí abre, quando chegar, sei lá, 500 reais, abre uma conta lá no home, home broker e aí começa a ensinar como é que é. isso. você tem um capital que vai para vai... alguém. Se você faz isso desde cedo, a pessoa fala: peraí, então eu já entendi, essa outra aqui eu posso investir. Então tem certas coisas que você. Isso, Isso que eu falei sincera na escola, claro que não. Não sincera na escola, mas você pode fazer, precisa de um hábito, desde pequeno, etc. Então, se eu queria colocar esse fã de fundo, vamos abrir para perguntas para tornar mais divertido. Aqui já tem uma mão uma, uma ali. Se, pode, quem pode ajudar aqui com o microfone? Obrigado. Oi, tudo bom? É, uma pergunta, é só um complemento aqui à fala dele, que é, assim, a gente... Eu acho que eu sinto uma, uma, um déficit de uh, assim ajuda para galera que não sabe empreender, por exemplo. É, então, eu acho que está faltando um pouco no movimento é, assim, divulgar essas ideias de empreendedorismo, de como é que a pessoa começa falar com uma pessoa que não sabe nada, onde que ela pode buscar ajuda, etc. Eu, mesmo ano passado, lá em até com a camisa aqui do FBLJ, comecei a frequentar, conheci muita gente bacana. Esse ano. A minha sócia eu conheci lá, então estão abrindo o um empreendimento juntos. Então, eu acho que quanto mais a gente falar disso, começar a divulgar realmente eventos sobre isso, Startup Weekend, que é a missão de abrir uma empresa em 54 horas no final de semana, eu acho que quanto mais a gente espalhar essa mensagem, espalhar esses eventos, fazer conexões com pessoas melhores que a gente, mais à frente Eu acho que você está certo. E, assim, é... sabe o a boa notícia disso? Google. Hoje em dia existe Google. Então, assim, existe plataforma de tudo. Esse, é, qualquer dúvida que você tiver de qualquer coisa, ou você acha no Google, existe uma plataforma que tem cursos de EAD sobre diversos assuntos. É, tem startup LinkedIn que, tem lá, 15 anos atrás, 20 anos atrás, não tinha. Então, assim, o, Todos esses desafios que você elencou aí são reais, né? não, não quero tirar o peso disso, mas use é, o benefício da, da atualidade a seu favor, né? a, a, a riqueza de informações a seu dispor, os novos fóruns que existem hoje em dia de discussão, de troca, que a gente não consegue pensar no mundo sem isso, mas há 15, 20 anos atrás não tinha nada disso. Né? É, a gente para de pensar, né? época que o um Uber não existia, você tinha que botar a mão na rua e fazer sentar outra pessoa com uma menina de 20 anos, ela falou assim, gente, eu me imagino o mundo antes do Uber aí eu falei assim, sabe como é que era? Não tinha na rua, e fazia assim ó, tá de cima, olha era assim gente então assim, hoje em dia a gente não para pra pensar, mas há ah, 20 anos atrás não era assim, hoje em dia sempre tem de alguém eu acho que tem, tem jovem que ainda tem parafuso porque não vai conseguir se deslocar, não vai conseguir liberar o botinete, não vai chamar o Uber, não vai conseguir se comunicar com o WhatsApp, então é, é, use a, a, a, os benefícios a seu favor, é, as dificuldades ainda existem, mas existem facilitadores que, que podem ser utilizados. Aliás, só um segundo. Na Rússia, após a queda do muro, o pessoal pegava táxi também levantando a mão, só que levantava a mão. Um, dois ou um, três. Um pagava o taxista, dois, duas vezes, e três, três vezes pedindo uma falta de táxi. Então você já dizia quanto você pagaria em relação ao ah, um O mercado, um mercado pessoal, o mercado tão um jeito rápido. Era tipo, como é chama o negócio quando o Uber aumenta o preço, que dá demorado? Era o dinâmico manual na rua. Não, foi assim, é, Só, Até que eu vou complementar a fala do Hélio. Antes, ele falou assim, que o, o empreendedor é essa coisa, né? Até quis, né? Essa coisa do estado vigilante, né? Tá procurando problemas para ele resolver, né? Esse é o papel do empreendedor. Não né? é ter dinheiro, não é Fazer nada. é né? Procurar um problema para ele resolver. A questão, pessoal, assim, só rapidinho. Eu não sou gênio, o Thales, por favor, não é gênio, tá? gênio, a Misa não é gênio, o Hélio não é gênio. Então, assim, nenhum de nós é o Steve Hawking, né? Que consegue ficar sentado numa cadeira e resolver problemas sentado numa cadeira. Nós temos que nos expor à procura de problemas. Essa é a grande sacada agora do que, assim, que eu acho que é importante vocês terem assim. Quem quer empreender? Eu vejo muitos jovens falando assim, eu quero empreender. eu falo, não quero, eu não sei. E, assim, primeira coisa, você tem que entrar em algum local, que qualquer local tem, e procurar problemas. Vai trabalhar no negócio, vai entrar numa firma de agronegócio, ver a quantidade de problemas de logística que tem no Brasil. Vai entrar numa, numa empresa de confecção, vai ver a quantidade de problemas tem numa empresa de confecção. Se você, você quer empreender e tem ideia do que fazer, que eu acho que é uma realidade constante das pessoas, entre em algum segmento, no baixo mesmo. Porque assim, eu, eu gosto muito de dizer isso, você com 20 anos, só sabe mexer braço e perna. Ninguém vai pagar mais do que isso para você. Então assim, sabe mexer braço e perna, talvez. Então entra em uma empresa que vai pagar para você mexer braço e perna, operar uma máquina, se McDonald's, sei lá, qualquer coisa. E aprenda ali e ali lá dentro você vai ver os problemas que acontecem para você resolver. Complementando isso que o Rádio falou. Hoje a gente, como vocês sabem, tem dinheiro fácil no mundo, inclusive no Brasil. Isso gerou um troço nos que nos pseudoempreendedores, que é o seguinte: o cara acha que ele faz um business plan, ou no mínimo um é que ele mal testou, e aí ele quer levantar o um dinheiro para fazer o sonho dele. Ah, ah, ah, não é assim que, que um empreendedor é, de verdade faz. O cara testa, ele, ele não precisa de capital. Ele não é, para começar, um capitalista. Se o teu negócio, se a tua visão do que você acha que é essa demanda atual ou futura é, testa. Testa Provavelmente você vai testar, salvo raríssimas exceções, tu vai conseguir testar isso. Quase nenhum capital. Hoje em dia você tem tecnologia para isso. Mas hoje o seu do empreendedor ah, quer ficar rodando filmamos, filmamos uma X né? de, de, de, de venture capital para levantar baseado num no, no, no PowerPoint. Ou no, no, no, no, no... É, é, é, é, é virar, porque afinal o Brasil já tem ideias de unicórnio, sei lá quantos unicórnios, finalmente o Brasil só uma forma o Brasil já tem, que ninguém acreditava. No Brasil é o que o Ronaldo estava dizendo, o empreendedor falava, se você tivesse que fazer isso tudo de novo, você que já teve sucesso, você faria? o cara não sei se eu faria, porque era mais difícil, agora com dinheiro fácil, e o Brasil está um pouquinho na, indo na direção melhor, facilitou, mas facilitou uma perigo. Perigo, porque não é negócio de levantar de... porque O Não é levantar para realizar o seu sonho. É por isso que foi falado aqui. Mais pergunta-se. Agora aqui é do meu mexido. Bom uma... um dia, desculpa. É é, eu estou ontem, então hoje vai um tempo atrás, Um Elon que disse que você não consegue mudar o um mundo trabalhando 8 horas por dia. Acho foi 8 ou horas por dia e sem trabalhar todos os dias. É um negócio que eu acredito muito, que acho que. Bom, se você está numa empresa assim, aqui em São Paulo, você já trabalha 10%. Se você mudar alguma coisa, você trabalha bem mais que isso. Fiz um post no Facebook sobre e eu estudei em federal. Então, claramente, o pessoal ficou bastante ofendido porque eu dava, é, advogando em favor da exploração, do empreendedorismo, que as pessoas não deveriam se esforçar tanto assim, que isso não é qualidade de vida. É, e aí eu tenho um problema muito grande com isso, porque eu acho que se você quer fazer alguma coisa, você tem que meter a cara mesmo e foda-se, só vai trabalhar 20 horas por dia, eventualmente, só vai dormir. Mas eu queria ouvir um pouquinho dos perrengues que vocês passaram antes quando vocês começaram. Né? Entendeu? Só aquele filme da barriga do tipo: não tem dinheiro para pagar meus eventos até o final do mês, eu de fome, esse tipo de coisa. Pra gente ficou um pouquinho inspirado. Quem falou que a gente não passa isso hoje, tá? O risco de passar fome é real, tá? É, mas é interessante que hoje em dia, e até fazendo uma boa conversa, falaram que assim. Tem, hoje em dia tem uma gourmetização do empreendedorismo e do empreendedor, né? Então, você imagina o um empreendedor, o cara que tá de patinete na Faria Lima e na Praça da Dona X, querendo virar o próximo unicórnio. Gente, a realidade não é essa, entendeu? É essa, talvez o que o Instagram mostra, mas não acredita não, entendeu? É, é, é o que o Radulhan falou sobre não ter fim de semana, é, não, é, é trabalhar oito horas por dia, gente. Nem ganhei a última vez que eu falei o na minha vida. porque nem quando é estudante, se você faz o que o Andor mesmo comentou, você estuda a carga lá a curricular, de escola mesmo, mas se você sai e usa o, seu, o resto das suas horas para ou é, conhecimento, né, absorção de conhecimento, ou para pensar mesmo qual o problema que eu vou resolver, é uma questão de mindset, você viver a cada passo que você dá, a cada coisa que você faz no seu dia a dia. Você está com é, é, um mindset assim, os problema que eu posso resolver para uma atividade que eu faço do mesmo jeito há 20 anos? É, é esse mindset que é o empreendedor, que é identificar oportunidades onde, onde existe. Então, está chovendo, tem gente que vai reclamar da chuva, tem gente fala assim, vou vender de chuva. É, é esse mindset, você não vai ficar reclamando do que, do que, do que tem, mas sim identificando oportunidades pra, por quê? Se está chovendo na sua cabeça, chove na cabeça de todo mundo. Então, se, se você não uma, uma solução que serviria para você, você, vai, você consegue vender essa solução, se ela for real. Então, assim, é, mesmo com essa gourmetização, com esse é, é, sonho que existe do em, em, em, em, em, em empreendedorismo, não é o que é a realidade. A realidade é realmente perrengue, é cobertor curto, é um dia que você está lá na, Isso ninguém mostra no Instagram, porque não é comigo. Né? Então, é, mas isso, é, é, essa realidade é, é real, não, é, não, é, não podemos esquecer distanciar isso. E assim, quem trabalha 8 horas por dia, né, vai ficar lá. Deixa ele lá, porque ninguém vai contratar um cara que é, tem essa mentalidade: ah, não, tem que entrar é, é, é, é, é, 5,57, cai a caneta e vai embora. Isso não, não, ninguém muito Algumas palavras, eu acho que ele está buscando assim, um pouco de aprendizado. É difícil a gente uh, dar uma lista assim, de, de aprendizado. Uh, não garantia você tinha que empreender lá dentro. Então já você tinha que fazer o seu próprio business unity, você tinha que buscar, então lá dentro. Isso é uma opção de coisa que não deve ser a fundo de capital tá garantido. Aí o pessoal não queria naquela época, hoje provavelmente não funcionaria. Né? Você investir com, com, a, com, com um piso garantido, então você tem que comprar a opção Levantar fundo na CDR, vender, tudo ao mesmo tempo. Né? A gente vai tentando, não deu certo isso. Aí eu saí de garantia depois, estou importando, mas é, para empreender em private equity. Numa época que não dava para levantar fundo de private equity no Brasil. A GP tinha acabado de pegar o primeiro, qualquer coisa de endereço do Brasil era radioativo, naquela época. o endereço tinha que estar em Nova York e tal, você fazer investimento uh, no Brasil. Aí fazer, tem então, que fazer club deal, cada, cada projeto tinha que levantar fundo. Com os caras, era um negócio. E aí, algumas coisas deram certo, outras deram errado, então tem que tentar mesmo. E depois eu vejo em 97, 8, eu resolvi montar uma incubadora de venture capital mesmo, por causa do negócio de tech. Aí eu tinha um andar de mil metros quadrados com 10 empresas de América Latina, Vocês não se você tem noção da confusão que era essa ecológica, eu nunca te contei essa. Pô, pois é, e consegui não perder o dinheiro, mas quebrou, né? o negócio todo em geral quebrou em março de 2000, quando estourou a, a, a, a bolha da internet, né? e pô, hoje a gente é sócio numa, numa editora de livros, todas as editoras quebrando, a gente resolveu abrir uma editora de livros. Aí abrimos, começou né, a revelação, indo bem, aqui, de repente, as duas maiores redes de livrarias do Brasil, RJ, sem pagar, ficamos com um pepino de seis meses de, de receita sem receber. Imagina? Imagina você está operando... Mas tudo isso que eu estou falando são coisas meio que de fora. Isso se lida. Você pô, tropeça, levanta e vamos, vamos de volta. A dica, vou dar uma dica que eu acho que é relevante, que é a coisa que você tem o controle, que é... Quem são os seus sócios? Você vai ter sócio ou não? E se você vai ter sócios, vai ser uma parceria de iguais porque, em geral, quando você faz a parceria de iguais, meio que ninguém é o líder e tal, se tem divergência é uma confusão de gatos. Isso eu aprendi ao longo do, das décadas. Então, em geral, tem que ter alguém que é ou o controlador ou o líder, porque é muito difícil ter sócios que durem por muito tempo e as pessoas se entendendo. Se você disser imagina, um terço, um terço, um terço, e todos têm o mesmo têm o poder, todas as, todas as divergências internas da empresa vão para o conselho. Então, essa governança, mesmo desde pequeno, você tem que pensar: não, já tudo tá, tá bom, vou pegar aqui um cara que quer fazer, vamos juntar nós dois, vamos sair fazendo. Pode dar certo, você tem que saber se, como é que é o teu perfil de personalidade em relação a ele, quem é que é o líder. Se tem uma confusão, como é que funciona? A empresa vai para o saco? Entendeu? Então, esse, eu acho que talvez, essa seja a dica tipo que eu queria te deixar é refletir o seguinte, qual é o meu modelo de chegar lá? Né? Eu tenho um viés de achar que quando tem um cara que é mais controlador, um é, cara que é líder, não precisa ser controlador, acionar, mas líder do projeto, que ele é a referência, tende a funcionar um pouco melhor. Mas tem modelo certo. Mas, o ponto é, pensar sobre isso, porque isso pode explodir o, o negócio no meio do caminho. É assim, eu tenho muito medo dessas coisas de quem vai mudar o mundo, sabe? Seja empresário ou político, eu acho que isso aí é uma coisa meio, vou mudar o mundo. Aí eu... a gente faz de engenharia reversa, isso eu queria trazer pra empreendedor, até né? Porque a Melissa falou um pouco. A gente faz engenharia reversa das pessoas de sucesso, aí a gente pega a situação do Instagram aparecendo, vê quem a gente vê, a gente acha que esse é o modelo que traz sucesso. Aí pega a Musk, aí, o caralho tá ansioso, arriscou tudo. Lutou três vezes o capital dele, a empresa não dá lucro há não sei quantos anos, estão tudo bem, se é assim, e eles vão mudar o mundo, a gente pega o Neymar, olha aí, arrogante, moçal, isso aí dá certo também. A gente esquece que a boa parte das pessoas tem sucesso, elas não aparecem. E elas não querem aparecer, elas estão trabalhando, essa é a verdade, entendeu? Uma parte das pessoas estão tá um pouco preocupadas em falar que vão mudar o mundo. As pessoas que realmente mudam o mundo, provavelmente nunca falaram antes de mudar o mundo que queriam mudar o mundo. Elas trabalharam para mudar o mundo, entendeu? Essa coisa dessa gourmetização, essa foi do Glamour, o de Glamour, que a menina falou de gourmetização. Eu vivo com isso, né? eu trabalho com uma empresa de consultoria e meu, meu perfil, eu contrato é jovem de 22 anos. 22-23 anos, por aí é o meu perfil é ideal. O cara está na faculdade. Aí o cara tá na faculdade ainda, 22-23 anos, ainda entra numa empresa de consultoria. Aí agora o cara vai dar conselho para empresário. Esse cara influencia dele normalmente ao no universo. Imagina tem 22 anos, 23 anos, agora ele vai sentar na mesa com o empresário para dizer o que o empresário vai fazer. A gente tem contas grandes no Brasil, então assim, o cara vai sentar com gente de faturamento na casa de centenas de milhões, que eu tenho um cliente assim, e o cara vai arrumar nenhum comigo. Então assim, inflowel e acha agora que ele é consultor, não, sou consultor de empresa, ele tá pra nós de merda. Né? Ah, o trabalho do empreendedor, o trabalho de empreender, tem que ser muito humilde, entendeu? Eu, eu tenho muito receio de muito sério essa coisa do o herói empreendedor, como eu disse, ah, Elon Musk, é isso, é isso tudo. Ah, o outro empresário era fora de série, não sei o que, essa coisa toda. Eu acho que isso cega a gente para o que realmente precisa ser feito, que é a disciplina do trabalho fora de sério, assim, chegou no topo, tem uma obrigação, continuar trabalhando o que a trabalhava antes, enquanto cai. Só nas oito horas semanais, isso é extraordinário, né? A melhor, a melhor coisa de vocês é porque a concorrência de vocês é muito fraca. Porque a concorrência é essa daí, que é trabalhar 8 horas por semana. Imagina se a gente estivesse no Japão aqui, e todo mundo trabalhando 14 horas por dia. Não, oito horas por dia. Imagina se estivesse no Japão, todo mundo trabalhando 12 horas por dia. Aí para ser diferente tem que fazer 14, aí 14 horas para cacete. Agora a concorrência é nossa. Trabalhou 8 horas por dia e quer saber a verdade? Focada mesmo assim, de frente estou trabalhando, não dá 4. Mas você é focado, um consegue trabalhar de forma disciplinada, 10 horas por dia. Não é contando o relógio, já entrei 8 no trabalho, sai 18 não, é 10 horas produtivas, ninguém segura você. Porque a concorrência é muito fraca. É como eu falei aqui anteontem, para pra, pra, as lideranças. Pessoal, se você ler rapidinho, só para fazer uma conta rápida. Se você lê meia hora por dia, você lê 15 páginas de um livro. Se você fizer isso todos os dias, você vai ler 450 páginas no mês. Acabou agora o mês 10. 450 páginas de livro de gestão, que são livros pequenos, 200 páginas, 20 páginas. 450 páginas são dois livros por mês. Acabou agora o mês 10, se tivesse ficado nesse ritmo, tinha lido 20 livros esse ano. Não há justificativa no universo, na sua vida, em qualquer paradigma que você viva. Não justifique você não ter lido até hoje 20 livros sobre o que você faz para viver. Porque eu estou pedindo meia hora do seu dia para você ser melhor naquilo que você faz para viver. Quer saber quem leu 20 livros no Brasil? Ninguém. Ninguém leu no Brasil 20 livros hoje sobre o que faz para viver. É menos que 1% que leu. Então assim, se eu ler meia hora por dia, já estou na frente. De para grande maioria das pessoas, eu ler meia hora sobre aquilo que eu faço para me Quero aprender vendas, vou ler sobre vendas, vou... quero fazer recorrência, vou ver o que o Carlos falou ontem, tenho várias dicas sobre venda recorrente. Quero aprender a vender varejo, vou ler livro de varejo, ver como é que foi feito, porque a Magalhães falou agora, o que que ela fez, estudar. Eu, assim, para eu resolver o problema de alguém, eu tenho que saber resolver esse problema. E ler livro, pessoal, é o básico. Mas ninguém lê no Brasil. E repito, isso é maravilhoso. Porque se ler meia hora por dia, você está na frente de todo mundo, porque ninguém faz isso. Perfeito. Uma coisa que também, quero deixar uma segunda lição então, você começou, virou empreendedor, ralou, começou a ter, vendo, e algum resultado, a tendência ao longo do tempo é você ser centralizador e você não ter processo. A partir do momento que você começou a dar certo, você pode botar tudo a perder, porque você não, não sabe quem é o seu cliente direito, não parou para pensar quem é o meu cliente, aonde eu quero chegar, como Quem são os meus concorrentes. Ou seja, isso que o Raduan faz na PWR muito bem, é que se chama gestão. Então, você tem que deixar de ser o que eu chamo de uma eu-empresa para ser uma empresa em algum momento. E aí, é nessa passagem, eu acho que é o maior desafio, é, deve ser a maior mortalidade de empreendedores. É o cara conseguir. É, passada a delegar, porque o sujeito que chegou a ter um resultado viu, fez quase que sozinho o cara se acha Deus e aí ele fala, então eu sei tudo, o cara que eu tô aqui, não sabe nada ele tem que passar tudo por mim, para eu checar porque eu que fiz assim, esse é o maior erro do cara porque ele tem que saber em algum momento delegar para ele fazer o um diferencial dele que é empreender, ter Senão ele passa a ser, sem perceber, um cara de, uh, burocrático, de processo, fazendo coisas que ele não deveria fazer. Centraliza ninguém, quer trabalhar com aquele sujeito, porque ele quer todos os métodos, talvez queira todos os resultados e uma opção de coisa. Atravanca a empresa e mata a empresa. E aí entra a segunda lição, um pouco mais para frente, que é gestão, entender, ler isso que ele está falando, pensar sobre isso. Última lição que eu queria que vocês ficassem na cabeça: que é a palavra móvel o exemplo arrasta. Entendeu? Então, assim, o que o Raduan está falando, o Pierre está falando é o seguinte: você quer que os seus liderados na sua empresa leiam 20 livros por ano, até os 10 anos, né, meses do ano, leia você. Porque não adianta você pedir para as pessoas, para os seus funcionários, para os seus liderados, falar: ah, vocês precisam ler, tá? vocês precisam ler. Tá? Mostra que você lê. Então, assim, o exemplo na empresa que vocês criaram, que vocês empreenderem, o exemplo que vocês verem vai ser o que vai moldar a cultura da empresa e como os seus liderados atuarão. Para encerrar, pessoal, eu queria dizer o seguinte. Para a gente ter mais sucesso empreendendo, quem mais já atua é o governo. Então, o governo precisa governar menos para que a gente empreenda mais. É por isso que a gente está aqui hoje também. Obrigado, pessoal. Valeu.